Fala irmãos. A gente está aqui no, no monte do Atalaia, aqui em Cotia, com o Alexandre, com o Tadei. Eu queria compartilhar uma, uma visão que eu tive logo que eu cheguei aqui. É, eu vi como se fosse um, um buraco no chão, que ele ia lá pro o abismo, lá para o fundo, cilíndrico, bem profundo. E eu vi algumas coisas descendo, como se fossem um cachoeira, assim, uma água caindo tal. Aí a visão entra naquele buraco cilíndrico e aí quando eu chego mais para fundo eu vejo que são serpentes descendo numa velocidade muito grande eles eram eles tinham uma cor meio roxa mais para o então elas estavam descendo assim aquelas serpentes de repente no momento elas mudam de direção mudam de sentido e começam a subir de forma desesperada em direção à visão assim em direção à superfície da terra desesperada aí eu fico olhando eu vejo que tem um cilindro um cilindro não um anel de luz em volta daquele buraco cilíndrico, e aquele anel de luz estava subindo, não era nem com uma velocidade muito grande, mas aquelas serpentes subiam desesperadamente fugindo daquela luz. A luz não era tão intensa também, mas já era o suficiente para expulsar e assustar de forma violenta aquelas serpentes que fugiam. De repente a visão sai para a parte exterior, né? já está na superfície da terra, e eu vejo como se fosse um, um vulcão em erupção, não um líquido, nem, mas a velocidade com que as serpentes saíram daquele buraco parecia que estava alguma coisa sendo expelida do centro da Terra ou ali, daquele buraco cilíndrico e aí então eu vejo como se se saísse um, um, um um galho de luz ou um, um cristal alguma coisa assim um formato diferente e a ponta daquilo continuava iluminada o resto perdia a luz e aquele e aquilo tampava o buraco completamente então isolava aquela região cilíndrica aquele abismo da superfície da Terra e, a, e essa luz que estava na ponta desse nesse negócio parecia um galho um cristal alguma coisa assim ela era mais fraca porque talvez por causa da luz ambiente da superfície. Mas aquela pequena luz era suficiente para incomodar os seres das trevas, da noite que estavam ali. Eu lembro que eu vejo uma mão mexendo, parecia de um bicho, de um monstro. De repente eu vejo um rosto assim abrindo a boca cheio de dentinho, eu percebo que era um morcego. E aquele morcego também se incomodava com aquela luz ali e voava. E era uma luz não muito intensa. E aqueles bichos eles saem... Fugindo desesperadamente, procurando outro lugar para habitar, um novo habitat, né, e, e eu não sei a interpretação plena dessa visão, eu vou compartilhar um pouco do que do que eu entendi, então é como se uma luz, ela tivesse surgido no meio do abismo ali, na profundeza da terra, e seres daquela região da terra, da, das profundidades ali, das trevas, saíram para a superfície, saíram para a nossa realidade aqui. E eles estão procurando novos habitats. É, só que isso vai gerar uma guerra espiritual. E não que Cristo já não tenha vencido, já venceu. Inclusive a visão mostra a luz expulsando as trevas. Só que eles vão procurar outros lugares para habitar. Então a nossa luz... Tem que brilhar para ajudar pessoas que não têm as suas luzes, que vão provavelmente ser oprimidas por esses seres. Eu não estou falando que isso é uma interpretação fechada, não acho que eu entendi plenamente ainda, mas estou compartilhando um pouco do que eu entendi. Falou!